Era uma vez uma raposa chamada Raquel. Ela era pequena e astuta, mas também muito tímida e medrosa. Raquel morava em uma floresta tranquila com sua família e amigos. Todos os dias, ela caçava lentamente, com medo de se aventurar longe demais. Um dia, um dos amigos de Raquel, um guaxinim chamado Gabriel, veio visitá-la e disse, — Raquel! Hoje é o dia em que todos os animais da floresta vão se reunir na clareira para uma grande festa. Você vem conosco? Raquel hesitou, mas Gabriel convenceu a ir. Durante a caminhada, Raquel se surpreendeu com as maravilhas da floresta que ela nunca havia notado antes. E quando chegaram à clareira, ela ficou impressionada com a quantidade de animais reunidos ali. Mas a alegria durou pouco, pois de repente, uma águia apareceu e começou a perseguir todos os animais. Todos correram para se proteger, exceto Raquel, que estava paralisada de medo. Foi então que Gabriel se aproximou dela e sussurrou, Você pode fazer isso, Raquel. Seja corajosa. Com um impulso de coragem, Raquel começou a se mover e, para sua surpresa, descobriu que podia correr rapidamente. Ela fugiu da águia com toda a velocidade que pôde, e todos os outros animais se juntaram a ela. Quando a ameaça da águia passou, Raquel estava orgulhosa de si mesma. Ela havia descoberto uma nova coragem e se divertido muito na festa. Agora, ela se sentia mais confiante para explorar o mundo além de sua zona de conforto, e estava ansiosa para a próxima aventura. E assim, Raquel a raposa corajosa, inspirou outros animais da floresta com sua bravura e alegria, e nunca mais teve medo de explorar e viver novas aventuras.